Olá, pessoal! Então, como eu havia prometido, vamos lá para a análise da braçagem daquela American Stout. Hoje eu trouxe o Jonathan Dumbros da Latos, e o nosso mestre cervejeiro, Luiz Henrique Raimann, tem mais de 10 anos na produção, de experiência na produção de cervejas artesanais. Então, chega de blá blá blá, vamos lá? tá pessoal uh, eu estou aqui hoje com o Luiz Raime também conhecido por Raime e com o Jonathan Dambros o Luiz é o nosso mestre cervejeiro para fazer uma análise agora da nossa receita e do processo dessa abraçagem, dessa American Stout e na sequência então o Jonathan Dambros vai fazer a quantificação e verificar o quanto a execução desta abraçagem foi de acordo com o esperado. Eu vou passar então, agora, sem mais delongas, a palavra para o Raiman iniciar essa descrição do que que é essa American Stout e da, da da análise da receita e do processo. É, bom, boa tarde então, pessoal. Meu nome é, é Luiz Raiman. Eu vou fazer a parte aqui da da análise da receita, apresentar, apresentar um pouco do estilo e da análise dessa receita. Olá pessoal, eu sou o Jonathan Ambrosio. então sou doutor em engenharia e química e também sou cofundador da Latus. A Latus é uma startup que coleta os dados da indústria e desenvolve uma solução para tirar a informação desses dados. Essas informações elas são utilizadas para tomada de decisão pela empresa e que vai levar a algum aumento de desempenho, performance, alguma redução de gastos ou a diminuição nos riscos de acidente. Então hoje eu vou ser o analista de dados de vocês nesse exemplo. É, então a gente vai inicialmente fazer uma avaliação aí dessa American Stout. É, eu resolvi trazer inicialmente a, a definição, né, seguindo o guia de estilos BJCP, né, 2015, para a gente tentar contextualizar inicialmente é, o que que é uma American Stout. Então, a American Stout, ela se, ca se caracteriza por ser uma cerveja escura, bastante forte, bem tostada, amarga e lupulada. É, em relação ao corpo e sabor, são típicos do uma Stout, né, com a presença de lúpulos americanos, bem marcante e bem amarga. É, com, em questão ao aroma, é moderada forte, aroma de malte tostado, lembra bastante um, um café torrado. Leve aroma de lúpulo e ésteres médio a nenhum. Com relação à aparência, é uma cor preta brilhante, com um estilo castanho muito escuro. Né? É bom volume de espuma, persistente, de cor também castanha e geralmente opaca. Em relação ao sabor, é um, o sabor é de malte tostado, quase que um café, é baixo do sor, né? maltado com sabores de chocolate ou caramelo em relação ao amargor é, médio a elevado sabor de lúpulo baixo a alto, geralmente cítrico final médio a seco, levemente queimado em relação a sensação na boca, é, um corpo médio elevado é, pode ser um pouco cremoso, particularmente se a gente adicionar uma pequena quantidade de aveia né, que o estilo já solicita isso é, se ela for utilizada, né? Então pode ser é, um pouco também astringente em função do tostado, né? Dos maltes tostados. É, em relação à carbonetação média alta e o calor alcoólico dela leve a moderado, é, certo? Então essa é mais uma questão é de definição do seguindo o guia de estilos BJCP. A gente podia passar agora para para análise da receita, né? Então, é... bom, o que começando aqui pelo equipamento foi utilizado então um biab, né? É... Para quem não sabe, então é, é um saco onde os maltes vão dentro e ele esse saco vai direto dentro da panela, tá? É... A parte de grãos aqui eu acho que ela está bem bem equilibrada, né? Temos a, a base aqui do, dos grãos é, chama atenção bastante aqui e que é esperado também com relação aos maltes é, tostados, né? lembrando bastante café e caramelo. Né? Então 28 quase 28 não quase 24% do grist é composto aí por por maltes tostados. É, dá para ver aqui então que existe é, a adição de aveia, né? A questão dos lúpulos americanos, né? que é importante, e também a fermentação, o fermento é, americano S05. Né? Com relação aqui à parte de etapa de mostração, é, a gente pode ver que existe uma parada proteica, o que é importante também para esse estilo aí, né? uma parada de beta-milase aos 64 por 40 minutos e uma de alfa-milase aos 70 por 20 minutos. É, em relação à etapa de mostração, acho que está bem dentro do esperado para esse estilo vamos lá. Então pessoal, vamos seguir agora com a análise dos dados. Aqui a gente vai então mostrar um exemplo do que poderia ser uma análise também dentro das indústrias, o exemplo da abraçagem, né? os dados da brassagem da produção artesanal de cerveja. Na indústria seria um pouco diferente porque a gente normalmente teria mais dados e esses dados não teriam um comportamento tão bom que nem esse, mas o procedimento para fazer análise, ele nunca foge muito do que eu vou estar mostrando nesse exemplo. Então, a gente vai começar por uma coleta dos dados, depois a visualização, uma análise, uma validação de hipótese e a criação de, do indicador então, para a gente verificar como é que foi a qualidade da nossa abraçagem. Então, para começar, vamos importar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar durante a análise. Algumas bibliotecas básicas, algumas de computação numérica, que é o NumPy e o Pandas. Outras de, de gráficos para visualização dos dados, que é o Matplotlib mat e o Plotlib. E depois a é de aprendizado de máquina, que é o Scikit-Learn. apesar do que a gente só vai utilizar uma regressão linear nesse exemplo. Também o Web API que vai ser a biblioteca que vai fazer a conexão então, com o EPM, o EPM Server. E a gente vai poder, então, fazer a consulta de dados dentro do EPM. Então, aqui só executando, Shift e Enter. Uh, a gente vai definir, então, qual que é a nossa pasta do projeto, a nossa pasta que a gente vai salvar os dados. E a gente já começa com a consulta. Então, nessa primeira célula, a gente está fazendo uma conexão com o Web API. Você já deve ter visto isso com o Maurício no vídeo anterior. É só vou pôr meu login aqui. Minha senha e está conectado. então primeiro a gente vai definir quais são as variáveis dentro daquele nosso EPM, desse servidor de treinamento que a gente vai buscar, a gente pode fazer isso pelo próprio EPM Studio, então eu verifiquei que são essas três variáveis e nessa próxima linha a gente só modificou o nome das variáveis que vai ser mais fácil, então, se eu botar alguma coisa que eu consigo associar e seja mais fácil escrever, vai ser mais rápido durante a análise. Então, por escolhi esses três nomes. para definir o início, um período de início e fim da, da, da busca dos dados. Então, aqui eu não me preocupei muito, deixei para um dia o meu período. Lembrando que os dados estão em UTC, que nesse caso seriam três horas a mais com é a de Brasília, mas eu não estou me preocupando muito aqui porque eu não preciso dar uh, uma hora exata para essa análise que eu vou estar fazendo, então eu não vou perder tempo uh, transformando para para horário de Brasília, ganhar tempo na análise, né? e depois, então, vou fazer a coleta dos dados né? uh, dessas variáveis. Nessa outra célula, então, a gente só vai fazer a coleta dos dados brutos e vai transformar os dados para pandas que é onde que a gente vai estar tá fazendo as análises. Vocês também já devem ter visto o que, que a Biblioteca Pandas faz com o Maurício. Só para visualizar que a gente pegou os dados de forma correta, então aqui está mostrando as cinco primeiras linhas de uma das variáveis, então a gente tem os valores, os timestamp, timestamps e a qualidade, então parece que está é tudo ok e aqui a gente está fazendo então a gente está salvando esses dados que a gente fez a consulta por que a gente faz isso porque senão toda hora que eu vou fazer uma análise eu continuar essa análise eu vou ter que fazer uma nova consulta isso pode ser demorado pode exigir algum recurso da empresa de internet ou pode também consumir entrada e saída de uma máquina na nuvem por exemplo o que significa sempre dinheiro gasto por nada então a gente salvou e agora Todos os próximos passos a gente poderia começar aqui que é carregando os dados e seguindo para o resto da nossa análise. Então o primeiro que a gente vai fazer visualizar esses dados. Para visualizar, primeiro o MatPotlib, que é a biblioteca padrão para visualizar os gráficos. A gente vê o perfil de temperatura dessa nossa abraçagem, o que a gente obteve, né e o set point, aqueles valores que a gente quer chegar. Então, nesse primeiro aquecimento, a gente queria chegar no valor aproximadamente de 52 graus Celsius. A gente aqueceu até mais ou menos esse valor. E assim por diante durante o resto do nosso processo. Esse segundo gráfico é pelo plot, que é a segunda biblioteca que eu falei anteriormente de visualização. Ele demora um pouco mais para plotar, mas ele tem a vantagem de ser interativo, então a gente pode brincar mais com esses dados e verificar exatamente o comportamento que esses dados têm. Pode dar zoom, arrastar os eixos. E o que, que a gente observa com isso? O que, que a gente quer também observar com isso? Né? Ah, o que, que esses dados têm de bom e ruim? Por exemplo, eles têm ruído? Eles têm alguma tendência? Uh, valores espúrios, outliers, valores NUNs e assim por diante. Então a gente quer ver, fazer uma primeira análise, sentir um pouco o que, que são esses dados, o que, que representa essas variáveis para depois fazer então o que, que a gente vai precisar fazer com esses dados. A gente vai precisar tirar o ruído, vai precisar remover a tendência para continuar para as análises. Nesse caso, até foi o que eu disse anteriormente, os dados têm um comportamento muito bom, os ruídos são desprezíveis, então, a gente praticamente pode pular essa etapa de, de pré-tratamento dos dados, de limpeza. Depois, então, a gente segue para... Aqui só foi definido alguns períodos importantes dentro desse meu gráfico, que são os períodos que o Maurício também indicou dentro do EPM, são as anotações que ele fez lá, que é, por exemplo, o início do aquecimento, o final do aquecimento e o início e o fim de cada uma das etapas. Isso eu uh, só estou definindo aqui porque eu vou utilizar depois durante as análises para quebrar os dados em fragmentos. Seguindo para análise, como a gente só tem uma variável, então não tem muito que a gente está trabalhando em cima dessa variável, mas vamos tentar entender o que, que são cada uma, o que, que tem dentro de, dessas medidas. Claro, eu falei três variáveis lá no início, mas uma é é realmente o perfil de temperatura, o outro é o setpoint que a gente não vai estar utilizando muito aqui o outro é de anotação, então quando eu sempre falo em uma variável é sempre o perfil de temperatura. E o que que a gente tem dentro desse perfil de temperatura? O valor da temperatura, o timestamp e a qualidade. Que é o padrão OPC UA, que também os dados industriais funcionam dessa forma. O que, que a gente pode estar vendo também alguma informação do tipo a gente não tem valor NaN, quer dizer a gente tem 6.420 valores dentro dessa nossa base de dados. O que o tipo de cada uma das variáveis. O Scribe ele vai dar um resumo de, de cada uma dessas nossas uh, variáveis, o valor e a qualidade, no caso, os valores numéricos. Então, o número de elementos, a média, eles, e o padrão e os quartis. Os valores únicos, que seriam quantos valores diferentes eu tenho em cada uma das variáveis. Então, eu posso ver que o timestamp, eu só tenho um de cada, porque ele vai correndo com o tempo. Então, não seria... é justo que, que a gente tenha... Nem, não tenha valor que se repita. E já os values, que é, seria a temperatura, ele tem valor que se repete. Isso até pode indicar que tem os valores medidos são, obviamente, discretos. Então, existe valor que se repete. E dentro desse value count na realidade aqui faria mais sentido se eu botasse value, ele vai dizer quanto, quantas vezes um valor específico ele se repetiu dentro daquela minha variável. E por, nessa parte inicial da análise a gente termina aqui, como a gente só tem uma variável não tem muito o que fazer novamente, mas a gente poderia seguir também por algumas testes de correlação entre as variáveis, se a gente tivesse mais, para verificar algumas variáveis que tem correlação, então provavelmente se a gente tivesse essas variáveis a gente seguiria só com uma, porque não faz sentido ter várias variáveis que significam a mesma coisa. Poderia ser feita uma análise no do domínio da frequência, onde a gente teria algum perfil, uh, um padrão periódico poderia ser identificado através dessa análise e uma análise das distribuições também. Mas agora vamos para o que mais interessa aqui, primeiro para a validação de hipóteses. Então o que significa isso? A gente define uma hipótese, se a gente não sabe se é verdadeira ou não, e a gente prova isso através dos dados. Então aqui é uma hipótese bem simples, que seria o aumento da temperatura, ele acontece de forma linear. Só voltando para o gráfico, então a gente vê esse aquecimento, ele parece linear, a gente pode dizer que é mas a gente vai provar a partir dos dados. Então, uh, para fazer essa análise, a gente seleciona aquele intervalo específico dos dados, então, é do início do aquecimento e final do aquecimento, e a gente faz uma figura só para verificar se realmente foi, uh, os dados que a gente pegou são os dados que a gente quer trabalhar. Então, a gente vê que está certo, está correto. E segundo, então, a gente vai fazer um ajuste linear para verificar se uh, essa curva aqui, ela é uma reta. Então como a gente vai fazer isso? Utilizando o Site Learning. primeiro a gente seleciona os dados de acordo com é pedido pelo Site Learning. Seleciona o modelo que a gente quer trabalhar, que nesse caso seria o modelo, uma regressão linear. Dá as entradas e faz o ajuste. Depois do ajuste, então, o que a gente pode ver? O score foi de quase 1%. Um. Quanto mais próximo de 1, significa que mais próximo do linear essa curva é. Então, significa que realmente é bem próximo do linear. E a gente tem também a função linear que, que esse ajuste gerou. O que, que a gente pode tirar de informação daqui? Por exemplo, a gente está aquecendo 1,7 graus a cada minuto. E isso pode ser bom, pode ser ruim. Uh, acho que o Luiz, pode explicar melhor qual que seria o valor ideal para a gente estar tá trabalhando dentro dessa análise? Essa parte aí é de 1 um grau por minuto, é isso? Eu acho que seria. O Maurício, tu sabe? Ah, tá. É isso que não... Tá. É, bom, nessa parte aí, o ideal, com relação ao aquecimento, é sempre tentar trabalhar com 1 um grau é, por minuto. né? Então, ter uma rampa de 1 um grau por minuto. Legal, então a gente já viu que o operador aqui ele aqueceu muito rápido pode ter causado alguma influência na braçagem, na qualidade da cerveja. É, existem vários, é, é o que pode acontecer aí também é a questão de, de caramelização ou até mesmo a queima do grão né, então por isso é esse, esse cuidado aí, do, no máximo um grau por minuto. legal então, continuando com a análise, claro, esse ajuste linear às vezes parece simples e... Mas, mesmo assim, a gente pode tirar algum tipo de informação disso, né? E aqui eu selecionei mais três, além dessa taxa de aquecimento que foi utilizada nessa abraçagem. Primeiro, o ajuste linear ele pode funcionar como uma estimação de uma de quando que eu vou atingir uma temperatura que eu que eu estou buscando, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando uh, nesse ponto e quero descobrir que horas que eu vou chegar na temperatura de 53 graus Celsius, então eu posso utilizar essa reta e, e predizer esse tempo. Outra aplicação poderia, por exemplo, se eu vejo que eu tenho muito ruído acima e abaixo dessa linha, eu posso isso pode indicar que eu tenho alguma falha no meu sensor, então poderia ser Utilizado para detecções de falhas no sensor, ou também se ao invés de eu ter essa linha com essa taxa, eu com o mesmo tipo de aquecimento eu obtive essa mais abaixo, eu posso dizer que eu estou tendo uma falha no meu aquecimento, que pode ser, por exemplo, o gás está terminando ou eu tenho algum problema na, na boca do meu fogão que está entupida, por exemplo. Então são mais três aplicações que a gente pode estar tá trabalhando. Sempre depois que a gente faz uma hipótese ou tem alguma coisa útil que a gente gerou, a gente cria uma função a partir de tudo aquilo, que é muito mais fácil trabalhar depois e transformar isso num módulo que vai estar dentro, por exemplo, do, do EPM, do EPM processor, e está rodando para fazer nossas análises. E nesse caso, então, foi gerada essa função, que basicamente faz a mesma coisa, só encapsular. E depois a gente pode fazer para todas as outras curvas de aquecimento e também de resfriamento e conferir os resultados. Então a gente vê que, por exemplo, para essa curva o ajuste não foi tão bom. E para a de resfriamento, ela serviu também, ficou um ajuste bom e o resfriamento foi de aproximadamente 5 graus Celsius por minuto. Então finalizando essa parte dos das variações de postos. Agora a gente vai para os indicadores. Para que, que servem os indicadores? O engenheiro, quem está monitorando o processo, ele não normalmente está tão interessado assim nos gráficos. No, uh, é mais difícil tirar alguma informação desses gráficos, principalmente quando tem centenas ou milhares de variáveis. Ele sempre está interessado muito mais na informação final, tipo tá funcionando bem. Uh, Alguma informação que vai levar para alguma ação de, de correção, de melhora desse meu processo. Então, aqui, o que, que poderia ter de indicadores, uh, exemplos de indicadores, né? A condição da saúde de um equipamento, nesse caso poderia ser o, o meu fogão, ou o meu sensor. A eficiência energética, qualidade do produto de matéria-prima, o desempenho do meu processo. Então, são exemplos de indicadores. E o que, que a gente vai estar trabalhando nesse exemplo é a comparação é o tentar criar um indicador que vai me dizer se a qualidade da abraçagem foi boa ou não. Então para isso a gente vai comparar a abraçagem teórica, que é aquilo que o Luiz falou da receita, são os dados que vieram da receita, foi aquilo que o Maurício tentou, que ele buscou, comparado com aquilo que ele realmente obteve. Então Nessa outra célula vai mostrar a comparação entre o gráfico, entre o teórico e o prático, os práticos e teóricos. Então, o prático é o que o Maurício fez e o teórico é o que estava na receita. E depois, então, com isso a gente já calcula um indicador. É o indicador. Qual indicador que eu utilizei aqui? Foi a diferença entre a temperatura que o Maurício queria comparada com aquela que ele teve. Então, uma média dessa diferença de temperatura. Uh, o que mais? Outro indicador, o segundo indicador também, seria a média quadrada da diferença de temperatura. Por que isso? Porque ele vai penalizar uma diferença... Sempre que tem uma temperatura maior, ele penaliza mais. Por exemplo, se eu tivesse uma temperatura que chegou a 70 graus Celsius e depois conseguiu resfriar, esse 70 graus Celsius ia penalizar bastante. Isso poderia indicar que a cerveja praticamente estragou a cerveja dentro dessa abraçagem. Então são dois indicadores que vão ser utilizados aqui. Executando isso então, a gente pode ver que o operador errou em média 1.72 graus nessa abraçagem e que o erro quadrado médio foi de 4,97. E só para finalizar então, talvez esse indicador não seja o melhor, porque é... o que pode acontecer aqui é o operador, que é o Maurício, ver que ele errou um pouco ele passou muito do tempo aqui para tentar compensar. Ele vai aquecer muito rápido e isso não vai ser bom para cerveja. Então talvez o melhor indicador seria dividir em partes para fazer essa essa análise. Alguns outros indicadores que a gente poderia trabalhar aqui é o consumo de energia por brassagem, relação de matéria prima para produto, relação gás faturamento na, na venda da cerveja e o número de brassagens por um período, por exemplo, quantas brassagens o marido conseguiu fazer num mês ou numa semana. Então, fechando isso, a gente teria duas aplicações para o nosso pacote, depois de alguns testes, a gente já poderia deixar rodando lá dentro do EPM e começar a comercializar esse nosso módulo de análise de produção artesanal de cerveja. Então tá, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui nessa análise. Realmente eu prometo me esmerar um pouco mais na próxima vez e assim que possível, vamos ver se a gente experimenta essa cerveja <risos> para ver se ficou tão ruim assim quanto estão mostrando esses jogadores <risos> aí. Ora, então tá, cada um dá uma palavra final aí, então. Bom, beleza, eu achei que foi bem bem interessante essa essa análise toda aí, né? Mostra bem o que que as diferenças que existem entre a teoria e a prática, né? Então, máximo no mais que a gente... É, possa possa organizar a receita e tentar fazer ela mais dentro do estilo mas a gente vê que tem fatores aí que externos que podem é, mudar bastante o resultado final né então essas análises são bem interessantes para a gente tentar enquadrar e ficar dentro do, do objetivo final né que foi elaborado lá na receita é importante saber a história para tentar não repetir os mesmos erros do passado né por isso essas análises aí é isso aí. Da minha parte, só gostaria de agradecer o convite, foi bem legal estar trabalhando aí nessa análise, é sempre bom conhecer um pouco mais sobre os diferentes processos, e eu não tinha a mínima ideia que era tão difícil assim produzir uma cerveja, eu achei que eram só quatro ingredientes, mas entre esses quatro ingredientes tem muitos fatores que estão influenciando na análise, e eu espero ter contribuído ali para o Maurício conseguir produzir uma cerveja melhor da próxima vez. A cerveja eu acho que tá boa, tá? <risos> mas eu, eu, eu realmente vou, vou, vou seguir as dicas de vocês e tentar melhorar algumas questões aqui do processo que eu já vi olhando esses dados, que já é possível dar uma boa otimizada nisso, reduzir um pouco mais os tempos também. Brigadão, pessoal, e nos falamos por aí. Um abração. Valeu. Beleza. Um abraço. Um abraço. Então, pessoal, gostaram das análises? Legal, né? Então, ficou bastante claro que muito do que a gente já viu e ainda vai ver neste mini curso de análise não é blá blá blá, é real. O Jonathan da Latos trabalha já com isso há algum tempo, tem bastante experiência e vocês viram, ele usa o Jupyter Notebook, assim como nós já sabemos utilizar agora. E usa aquelas bibliotecas que nós já comentamos, Matplotlib, Pandas, NumPy, pai e além de outras que ele já colocou ali e ficou a dica. A análise que o Jonathan fez, utilizando o Jupyter Notebook, está no GitHub da Elipse, link aqui na descrição, confiram lá, é bem legal. Assim como as receitas que o Luiz fez, também estão lá os dois PDFs, caso vocês queiram tentar se arriscar a fazer essa American Stout aí na casa de vocês. Então por hora era isso pessoal, sempre que possível vou ver se eu consigo trazer um pouco dessa questão mais prática e real de pessoas com experiência já no mercado de trabalho, para compartilharem com vocês as suas experiências. Um abração e até a próxima!